Olá galera, tudo bem? Aqui é o Mizel Bem falando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Crypto Space Marketing, ok? É, você está muito bem-vindo. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Aqui a gente está comprometido em te trazer projetos, e empresas que trabalham com criptomoedas, que fazem render suas criptomoedas, né? Na área do trade, na área do forex, na área do da da compra e venda, arbitragem, day trade, assim por diante, ok? Então, seja muito bem-vindo, ok? Aciona o sininho e se inscreva no canal. Compartilhe o canal também com pessoas que você sabe que precisam aprender sobre criptomoedas, não sabe como é, trabalhar com elas, mas querem ganhar, ter lucro. Então, é aqui na Cryptospace. Cryptotab é o que eu vim falar aqui hoje, tá bom? Muito top, galera. Conheci essa, essa, esse navegador, Tá? e ele ele simula muito o Google Chrome, tá? Então se eu baixar aqui, eu abrir o Google Chrome, tá? O Google Chrome de verdade ele é aqui, né? Ele, eu tenho ele no meu computador, vou abrir ele agora, tá? E ele é muito parecido, o CryptoTab é parecido com o Google Chrome. Na verdade, CryptoTab é em parceria com o Google Chrome, ok? Então eu tô aqui esperando abrir, acho que vai Demorar um pouquinho, enquanto abre, eu vou estar tá falando para vocês aqui. Sim, já tenho minerado aqui na CryptoTab há alguns dias, já vai para duas semanas e tá show de bola. Por quê? Porque eu já saquei. Sim, já fiz um saque. Eu vou mostrar para vocês aqui o histórico de saques, né, aqui na CryptoTab, então eu tenho aqui, né, a, o montante que eu tenho agora, nesse momento, mínimo para saque, pessoal, olha só que fantástico, dá para você testar, 0.00001, tá bom? Então, histórico de pagamentos, eu já fui pago sim, tá? E se eu abro aqui, olha para você ver aqui, 0.000011, 1,9, um né? Então é o mesmo valor que tá aqui, 0,1,1,1,9. Né? Um, um, um, Esse foi exatamente o valor que eu enviei para minha wall time, minha carteira de bitcoins, ok? Uh, show de bola. Então, tô gostando, já saquei para cá, né? Tá guardadinho meus bitcoins, meus satoshis, né? Então agora eu vou fazer outro, tá? Mas enquanto isso eu vou mostrar para vocês o Google Chrome e ele é bem parecido. Olha só que legal, você dá um do, dá um, um, um abre uma aba aqui e ele tem todas as funcionalidades parecido com o CryptoTab, tá bom? Então como o Google tá pesado, tá? Ele é bem pesadinho agora comparado ao CryptoTab, então eu tô usando só o CryptoTab. Fácil de usar, abre YouTube, tudo que precisa ser aberto, tá? E forma rápida. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrar, abrir o site do Banco Inter, eu clico o Banco Inter abre rapidíssimo, isso gravando, com outras abas abertas, minerando, entendeu? Então, show de bola, não interfere em nada e ainda é mais rápido que o normal. Quero aproveitar o vídeo para é, agradecer aos inscritos, né? já são mais de 1.600 inscritos, tá? Os recentes aí, Márcio Caldas, Brabo Lobos, Timóteo Patrício, Denise Costa, é, galera aí que tem as últimas horas se inscrito aí no nosso canal. Tá bom, Sérgio Cláudio, Sandro Cavalheiro é, e assim a galera. Seja muito bem-vindo tá pessoal, tomara que vocês gostem do nosso material uh, e do que a gente está trabalhando. Muito bem, CryptoTab, vamos lá. Quero primeiro fazer um saque, vou fazer um saque agora para você ver desse valor, ok? Que está em torno de 0,74 centavos de dólar. Então eu estou minerando aqui, depois eu falo sobre as características do CryptoTab, Tá? estou minerando aqui numa força quase que alta né? mas vou vir aqui agora é, enquanto eu estou gravando aqui ele está baixo tá? mas se eu paro de gravar ele aumenta aqui tá bom? É, a potência dele então vamos lá, vou, venho aqui ao lado nesses três, três barrinhas clico em levantar ao clicar em levantar vai aparecer essa página vou colocar aqui o endereço tá bom? O endereço na Walltime é necessário você é, gerar um novo endereço, tá? Então eu quero depositar, tá? E eu quero depositar, fazer um efetuar um depósito aqui na Walltime depósito em bitcoins, tá? Muito bem. Então eu vou, informa o valor do depósito. Então eu vou pegar aqui, é, vou pegar aqui qual é o valor que eu vou estar tá depositando, vou estar tá depositando esse valor aqui, ó. Tá? Que é o máximo que eu vou poder estar tá depositando Então eu vou vou clicar aqui Deixa eu ver aqui ah, Exatamente Eu vou estar tá enviando esse valor Então deixa eu ver aqui É 11,527 Deixa eu só ver que é 11,527 Então eu posso ir até aqui né? Então eu vou copiar tá? O valor exato Que eu vou enviar lá para o walltime Coloco aqui Muito bem E continuar ele vai gerar um código para mim na hora, tá bom? É um, é um código, é uma, um código de carteira na hora. Não posso reutilizar esse endereço depois. Então eu vou usar esse aqui que ele está pedindo para eu usar uma vez só. Vou colocar aqui Bitcoin address e vou a, agora levantar, tá bom? Vou enviar lá para minha carteira. Vamos lá, levantar e a sua situação é, de pagamento foi criada com sucesso. Pronto, fiz o, paga, fiz o saque, clique em ok, daqui a pouco vai reduzir o meu, o meu valor aqui, tá? Ainda não, mas daqui a pouco vai estar tá reduzindo aqui. Muito bem, pessoal, então essa foi a parte de saque, já estou aguardando aqui na minha wall time, leva, dentro de 24 horas você vai ser pago, tá? Na último pagamento, o último saque que eu fiz, levou menos de 24 horas. Foi bem legal, mas eu creio que até 24 horas você também será pago no teu. E eu aguardo aqui então na minha wall time e caí aqui e ah, colecionando aí os meus satoshis, né? aproveitando aí que o Bitcoin deu uma leve baixa agora. Hoje é dia 7 do 9, 7 de é, setembro, né, feriado, e o Bitcoin estava lá embaixo, né? agora exatamente agora a cotação do Bitcoin está em 27.697 de acordo com a Foxbit, tá? é, então está em 26, 27. Muito bem, voltando para a CryptoTab, pessoal, quais são as é, características, funcionalidades do CryptoTab? Além da que eu mostrei para vocês que você abre uma aba abre o site que você quer trabalhar né a, a, conver, é, vários sites que você quer precisa trabalhar Facebook é, é, também o, o WhatsApp Web trabalhar nele enquanto o vai rendendo aqui muito bem é, então você, ao ver o meu vídeo, você clicou lá no meu canal, eu já tem um vídeo mostrando um outro saque anterior, tá bom? E um pouco sobre a o CryptoTab no geral. Então eu vou clicar aqui, você está vendo o meu vídeo agora, mas eu quero me cadastrar, como que eu faço? Você está vendo o vídeo, desce para baixo, clica aqui em mostrar mais e você vai ver algumas funcionalidades, algumas características sobre, né, explicando, e clique aqui nesse link Tá? pode ser que o link esteja com um número diferente no final porque eu posso criar alguns links mas você clica e vai abrir uma aba e nessa aba vai vir a explicação sobre o CryptoTab tá? leve, rápido, pronto para minerar experimente o um novo navegador CryptoTab com um o algoritmo de mineração incorporado e alcance uma velocidade de 8 vezes superior em comparação ao Google Chrome tá? instale o navegador CryptoTab tire, par tire partido de uma velocidade de mineração superior, combinada com uma interface familiar e funcionalidade do Chrome. Muito simples, clico aqui ó, em baixar, cliquei em baixar, aceitei instalar, tá? Muito bem, tá aqui ó. Vou clicar aqui, vou abrir lá na pasta né, com o botão direito, ou então você já clica direto, abriu aqui, você clica em cima, tá bom? E você coloca é, executar. Você, aliás, você você clica em cima, não executar como administrador, não. Você já clica em cima para executar. Aí provavelmente o seu computador vai falar para você: olha, parece que você está adquirindo um vírus, que não sei o que, mas não é verdade, pessoal. Tá? É, a CryptoTab ele não é um vírus, nada disso. Tá? Ele vai poder instalar. É, para você rapidamente o CryptoTab e você vai poder usar ele, tá bom? E assim que você abrir o CryptoTab, o que eu vou fazer? Eu vou dar um X aqui ó, cancelar a instalação, cancelar, porque eu já instalei, tá bom? Então, eu não vou precisar instalar mais, então nem vou é, terminar o processo de instalação, ok? Então, depois de você ter instalado no seu computador, você vai vir aqui à sua direita... E aqui nas, no seu no seu Cryptotab vai estar escrito assim, login. Você clica, tá? Você entra usando um uh, Gmail, tá? Uma conta de Gmail que é melhor, tá bom? É, e você, assim que você fizer um login no Cryptotab, sincronizar com o seu Gmail, pronto. Aí aqui ele vai estar zerado. Ele tá zerado, não vai estar tá rodando, mas você aguarda de 5 minutos, 5 a 10 minutos e clica aqui em atualizar página, tá bom? E aí vai, espera, espera que daqui a pouquinho, deixa no máximo aqui embaixo, perto do máximo, tá? Ou até no máximo, sem nenhuma aba aberta. E espero, porque daqui a pouquinho vai aparecer os seus primeiros satoshis aí de, uh, de, de Bitcoin, ok? Então é assim que você faz a instalação. Muito bem, aqui está o seu link de indicado, você pode enviar para os seus amigos, tá? Envia para eles, né? Já compartilha aqui nas redes sociais e tudo mais, muito show de bola. Pessoal, outra funcionalidade, olha só que bacana. Aqui no CryptoTab você tem também, tá? Você vai ter... É, se você baixar, você vai ter vai, a, toda a explicação, tá? Por que eu escolhi esse navegador, por que trabalhar com ele, e várias coisas, tá? E várias funcionalidades. Então é bem bacana. É, veja recomendações e avaliações dos utilizadores, do navegador, tá? Você pode entrar no Facebook, é, conhecer o pessoal, conhecer lá é, é, quem é que está usando. Eles têm uma página no Face, tá? Não é. Não é coisa ruim, tá bom? Oficial, official page, ou seja, uma página oficial do CryptoTab, você pode acompanhar, tá? Eu não vou entrar aqui agora. E você tem indicações, tá bom? Então você indicou um amigo e 15% a uh, você indicou aqui, ó, por exemplo, your personal link. Você tá aqui, né? Receberá uma porcentagem dos ganhos de cada utilizador ativo do navegador CryptoTab que tenha seguido o seu link uh, ah, é, entrando no registro quando no, é, acho que essa palavra está errada porque é traduzida aqui né? registro na plataforma, sua rede de afiliados expandir-se para englobar até 10 níveis de amigos tá então resumindo, cada amigo que você tiver que indicar e ele estiver minerando de verdade, então o que, que eu digo minerando? olha só, eu vou abrir essa página aqui ó à esquerda, vou abrir uma nova abinha aqui tá então eu tenho aqui 30, 38 pessoas indicadas ou que clicaram no link mas só 16 estão minerando agora nesse exato momento tá aqui ó minerando ativo minerando nesse momento são 19 pessoas no primeiro nível só que 5 só nesse momento estão minerando junto comigo 7 no segundo nível 3 no terceiro e 1 um no quarto até o décimo nível você pode ganhar. 15% no primeiro, tá? Vamos acompanhar aqui: 15% no primeiro, 10% no segundo, 5% no terceiro e 3% no quarto. E assim vai até o décimo nível, tá? Que é 0,0625% é, aqui no, no último nível, tá bom? Então, é super legal você vai ganhando força de mineração assim que você vai indicando seus amigos. Muito bem. É, você também pode aqui no CryptoTab tá, criar novos links. Você quer criar um link para você colocar no, no Gmail, fazer um e-mail marketing, você quer colocar no WhatsApp, no YouTube, tá? você cria um link novo, é só você aqui, ó, Add Link, tá? Clica e você vai escrever o um nome né, do link, um comentário, vai criar o link, ele vai aparecer aqui, tá? E você pega e usa aonde você quiser, ok? Outra coisa interessante também que eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui nessa página onde a gente estava, vou descer aqui, ó. Aqui você pode calcular, né? Se você indicar 5 amigos e cada um indicar 5, você pode calcular os rendimentos. Olha só que legal, quanto você vai receber aí por mês, né? Se cada um indicar 5, no final você tendo aí 24 mil amigos, e quanto você vai receber por mês minerando aqui no CryptoTab também você vai ter é, algumas funcionalidades ah, por exemplo é, deixa eu mostrar para vocês aqui ó Active Affiliate Account não é aqui deixa eu ver se a, se a um, aqui ó é, deixa eu clicar aqui acesso a vários, vários materiais de promoção então o que, que é isso? se você tem alguns banners que você pode usar por exemplo, deixa eu mostrar para você aqui. que você vai sacar, blá, blá. Deixa eu ver aqui. Navegador. Temos. É... Ainda não é aqui. Deixa eu só vir aqui no início. Tá aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui nessa página. Onde eles vão. É... View promo materials. Aqui, ó. Aqui não apareceu, tá? Mas aqui... View Promo Materials. Então, se você está aqui, você pode clicar aqui, tá? E você pode vir aqui em Impulsionar. Ah, você pode mudar também, pessoal, Ó, colocar animação, formato Dark, como você quiser, tá bom? Impulsionar. E nesse Impulsionar, você vai ter, então, aqui a é, View Promo Materials, tá? Material de promoção. Landings, ou seja, páginas de. De, de captura tá, ou seja, links que vão te dar essas interfaces bem agradáveis e chamativas para você colocar no Facebook, por exemplo. Tá bom. Depois você tem banners também. Tá, produto é o logo, a logo do produto. Tá, você pode ter ela nesse tamanho, nesse tamanho em vetor também. Tá, SVG. Depois você tem o screen, download o L screens, as telas diferentes, né? Que você pode fazer o download. Então, Landings Banner, você pode é, montar o seu link, o tema, standard, o tamanho do banner, é, gerar o código para você colocar banner no seu blog. Então, assim, cara, eles realmente trabalharam de forma top aqui. Tá? É... Fazendo um negócio de qualidade, não é um negócio meia boca. Então, aqui você pode, pessoal, entra, faz o seu cadastro, entra no CryptoTab, começa a minerar também, tá? É, e deixa aí durante o dia, a noite, deixa minerando, tá bom? E faz o teste, é, usa as funcionalidades, tá? E a, me fala depois também, eu tô deixando também no meu... WhatsApp aqui, ah, se precisar de alguma ajuda, se precisar de alguma dica, alguma coisa, você pode contar com o meu suporte aí para te dar alguma ajuda que você precisar, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Você tem várias opções e coisas aí no nosso canal que podem também te ajudar aí ah, com relação a, a criptomoedas, ok? E eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo, e até o próximo vídeo pessoal, Se é um vídeo mais de treinamento sobre o CryptoTab e o saque que estou aguardando aqui e logo, logo vai chegar, ok? Ainda, ainda não chegou, claramente, vai chegar possivelmente amanhã. Fica com Deus, grande abraço, Misael BM, Cryptospace Marketing, tchau, tchau.